Primeira Parte Que vos parece, se tiver alguém sem ovelhas, e se se desgarrar uma delas, porventura não deixas noventa e nove nos montes, e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pereça um destes pequeninos. Jesus Cristo Mateus, capítulo 18, versículos 12 e 14. Irmão Teócrito enviara-nos mensageiro com um honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Ali chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido com idêntica solicitação pois apenas integravam a assistência aqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinham submetendo. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e de Alceste, tomava assento na Cátedra de Honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação, aparecia em segundo plano entre tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura nunca desmentidas, o preclaro iniciado dirigiu-se aos assistentes mais ou menos nestes termos. Bem-haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em osanas de agradecimentos ao Mestre Magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos... Mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras nem por isso deixará de se descortinar diante de vós através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora a fim de exalçá-las imarcessíveis alegrias do seu reino, quem dentre vós não se sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador, certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Reunimo-vos a fim de levar o vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazer neste hospital, uma vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mas nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos e enfermos continuareis por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e disposições afletivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais por que vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores é que meus caros irmãos entrais agora em fase nova do tratamento que convém a vossa recuperação tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisaria de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguir a recuperação do plano espiritual, se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores com que deveriais harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas graças às afinidades que lhes seriam espontâneas. E ingressariais natural e francamente no mundo invisível como se o fizesseis em vosso próprio lar doméstico, Pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as pleclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins. Deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes que na terra intoxicam a mente. Escravizastes o coração aos preconceitos maldosos, apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador e rematastes a série de imponderações nas quais vos comprasieis com um atentado inominável contra a lei daquele que é único senhor de toda a criação e que, por isso mesmo, também é único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Então viciadas condições, ungidos a prejuízos calamitosos, nada lograrias assimilar na espiritualidade, não for o um recurso das formas concretizadas, dos empreendimentos a que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental em benefício de vosso próprio progresso, Convinha aplicar a caridade, santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí o darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregastes, o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecias, Quando bastaria, em verdade, a reação mental de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia, se estivesses em estado de tentá-la. Mercê da sábia providência hoje aqui nos reunimos para estas singelas instruções, a que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, que o que nos competia realizar em vosso benefício foi integralmente realizado, isto é, levar hábil e pacientemente vosso estado vibratório às condições de suportar desprogramação programação nova em vossa trajetória de espíritos delinquentes que, por isso mesmo, muito terão a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar a prol da reabilitação. Vossa permanência neste departamento foi como o curso preparatório para admissão em planos, onde será preciso demonstreis todo o valor e boa vontade de que sois capazes. Uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso, Devereis repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor, em benefício de vós mesmos, de vosso progresso, vossa felicidade futura. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que, mais bem equipados com o cabedal moral que adquirirdes entre nós, vos considerades aptos para, em uma só etapa de rena, solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveito para vossos espíritos e muito meritório. Compreendeste certamente que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiriges. Se mais tarde solvê-la eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão voltoso expurgo exigirá. Seria, sim, aconselhável retardar ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderíes, caso vos sentísseis verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que, volo afiançamos, vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda as agruras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras, dolorosas como são elas, como sabeis, pois... O que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cuja doutrina a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-a, é a própria felicidade, é a glória imarcessível para o seu destino infindo, que afasta para um futuro remoto. Essa ciência poderíeis aprendê-la na Terra mesmo, porque lá existem vários elementos sólidos e verazes capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade, rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes e da sabedoria, que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos, de filhos da Divindade Suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, encarnaram entre seus irmãos os homens, Diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador, por meio do amor às criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo as operosidades relativas a tão sublime e ideal o melhor dos esforços e da boa vontade que alcanduram suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré encontrareis o mais eminente desses respeitáveis vultos, que pelustraram as sombrias plagas terrenas e, sob sua orientação, agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a terra teve capacidade para atingir, com o pensamento remontado às origens do planeta, a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a Terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Mas, há milênios que vindes reencarnando na terra e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles vez passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partirdes daqui sem as habilitações que lá na terra também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo. Pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há três anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns, presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem, como resultantes da violência do choque recebido, com a morte voluntária. Sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que lhes obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável, drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei e aos quais se quiseram furtar pelo suicídio, aos quais também terão de cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante si mesma. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio, muito violento, exorbitou da possibilidade de alívio por meio da terapêutica psíquica em vós outros aplicada, e os quais conheceis bastante para que se torne necessário anunciá-los. O estágio da matéria, longo, proveitoso, será, como se percebe, a terapêutica urgente de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por arrefecer a intensidade e ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinante parêntese, a lucidez propícia à nova retapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. Como verdes, meus caros amigos, um século, dois séculos, talvez ainda mais e o suicídio estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo, Temerosos da gravidade da falta em que incorreramos, a qual nos sabia a alma tão ou mais acremente que uma condenação ao patíbulo, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação porque suspirávamos e merecedores que éramos dela, no entanto, adquiriramos o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. Continuou, porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental, que solicitava conselho franco. Chegou a oportunidade de visitar a terra, como tanto desejais. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião porquanto não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crusta terrestre, convém reflitais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem... E não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Advertimo-vos de que vos dareis mal se preferirdes permanecer na terra, ouvidando vossos amigos desta colônia, o aconchego fraternal e cristão, que aqui desfrutais. Porfiai por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que vos servirão. Se voltardes a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boa mente a direção maternal de nossa augusta protetora, ser vos facultado ingresso em outro departamento deste Instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para o qual subireis, não para desfrutar alegrias e venturas a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios do progresso que cumpre atinjais. Antes de demandares a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso Instituto. Nada pedereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância, assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões, que muito de perto vos interessarão pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusões quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo. Há muitos anos já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram ouvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio. Se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressado pela sorte do ingrato que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material... O homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centeira divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorais. Agora, ide repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspirações.